Galera, essa parte aqui é o coração da fábrica. É onde ligava as máquinas e desligava. A gente vai mostrar pra vocês. O Luiz me falou ali mais ou menos. A gente vai dar uma olhada ali. Aqui provavelmente será que ficava o motor também? Aqui, considerar os motorzão aí em cima. É, cara, pra pegar os pinos ali. Olha os ó. Pinos. Esse pinos. é de motor grande pra segurar. Olha. É. Bastante, hein? Bastante. Vamos ali pra dar uma olhada. Olha esse cano aqui, ó. Ó. É era para refrigerar o motor. Né? É que aqui, se for para gente olhar detalhes por detalhe, a gente ia ficar o dia inteirinho. A gente tá só dando uma repassada, né, Tiago? Uma... Aqui, então, era o coração da fábrica, pessoal. Era como se fosse uma caixa de, de disjuntor, Sim. mas uma gigantesca. Para tomar... E ele vai contando assim, a gente vai tentando imaginar, né, Tiago? Como seria da época? as coisas. Sim. Cara, Olha isso aí. Olha aí as... Tem ferrugado, não nada. Olha E a parte de trás, se você parar a base de trás É só uma coisa de um entendeu? Entendido Tem o quê? Ah Aqui era Agora tá morto Cuidado, amor 8%. Isso é louco. Sensacional. Que é que é Top. Só que dentro aqui devia ter uns, uns 10 pessoas trabalhando. Até mais. Até mais. mais, certeza, mais. Tomar aqui, é muito mais Porque superar. na época, amor, não existia computador, as coisas era ah, tudo na força aqui. Então. Top. Hoje em dia tem computadores que que um computador trabalha por 5, 6 é, pessoas, né. Galera, agora Luizão falou que vai levar a gente lá no topo, lá naqueles lá é E o que que topo. tem lá no topo? Máquinas e mais máquinas. Máquinas? E lá também, você falou que tem amostras, É isso que eu queria do... chegar lá. E as amostras eu acho que tá aqui dentro. Tá aí, vamos ali para o que é outro certo. prédio, se a gente não achar agora na volta... Pessoal, ele vai mostrar pra gente amostras do cimento da época, né, Tiago? É. E galera, a gente vai subir agora lá. Lá em cima. Ó, pra vocês verem, o lugar não está abandonado. Ó, tem câmera por todos os lados. Tem quem cuida, só pode entrar com autorização aqui. É, é só entra ali, ó. É As foram pra trás, mas a gente mostra a parte pra então gente voltar lá. Tá, depois, depois a gente vai voltar, voltar. nas amostras. Olha que legal, cara Olha, tem escadinha aqui, ó Só pra vocês dois lá Olha que top, né? ó Pra você ter uma noção e Era tudo manual, né? Tudo manual Era tudo manual Olha esses aí, Cuidado é... a cabeça, amor Olha ali, ó Essas máquinas Manual, Nossa. pedal Gente, dá até medo de subir aqui, né? Que da hora, mano Olha ali os pedalzão, hein? Imagina a pessoa que operasse É, olha aqui, ó Ah, era no pedal você acha a pessoa ficava pedalando é, aqui as alavancas? Os negócios aqui ó, mexia. O Thiago, pirada. caraca, ah, tá. velho, sensacional, né? Aí pisava ali ó. É, imagina só criança um vídeo desse funcionando para ver como é que é. Então, entendeu? não dá para, não dá para, não eu consigo ficar em pé. Ah, ah, ah. sobra <risos> espaço pra galera. Olha ah, pessoal, eu consigo ficar em pé aqui, ó. igualzinho ela é outra, igual aqui. Deveria ser uma casinha que ficava o O gerente, o, o gerente, um chefão grande. daqui desse, desse setor. Uma fábrica dessa aqui devia ter uns mil gerentes ah, a cada setor, setor é, né? A setor. agora a gente vai num lugar aqui. A escadinha é íngreme. Ai ah, meu Deus do céu quer ir primeiro? Pode ir vocês, eu vou ficar. Eu tenho que subir também? Quer é que lá que em cima? Tem claro. Ai, certeza. meu Deus do céu. Daí que eu seguro, você já vai subindo. Vai subindo é. e segurando, Tiagão. Dá a mão pra esposa aí. Caramba, cara. Nossa. Jesus amado. Vai subindo. Vai na frente e que um bicho. Peguei eu. Não, não tem bicho não. é a primeira parte, depois a gente vai para a segunda. Meu Deus, tem mais ainda? Tem, essa aqui é a primeira parte, Tô. Jesus, até cansei. Uma, uma, Olha o tamanho da. Tô querendo. Deu para bater, né? Ah, deixa sei, cara. Aqui dá para melhorar, misturar talvez né é isso. cara eu acho que isso aqui seguia reto ia mandando, pra lá. ia mandando para lá pra porque ali. assim ó isso aqui rodava e ia empurrando ia empurrando e já caía lá no ah é isso mesmo né mandava lá para baixo ó, a tubulação para baixo é talvez aqui seria só um produto do cimento a entendeu a mistura isso é. fazia mistura com alguma coisa mandava para lá Pode ser? Fizeram um desenho do papo aqui, ó. Artista, ó. Ficou bom. Agora vamos lá, lá vocês dois. Tem subir? Vamos subir, mais. Ai, meu Deus. <risos> ó. Vai, Robertão. Vai quem? É, boa coisa aqui. Gente do céu, os funcionários também se matavam aqui, né? É, porque não era fácil bem Olha. mais. Imagina o calor que era aqui dentro então. também. Olha aí, meu Deus! Caraca, né? Ó, tem mais parte ainda pra cima. Cara. Tem ali a parte final. Mas ainda lá nós não vai, né? Vai, consegue. Ai, meu Deus! Pessoal, tá ventando muito aqui, eu acho que o áudio aqui vai ficar ruim. Ah, é um filtro mesmo, cara. É um filtrão, né? Mega filtro. Olha, mano. Que legal, cara. Será que isso aqui era um compressor, mano? treinar com desse tamanho então o tamanho do filtro eu acho oh, que já é dá inteira é, é cimento é filtro é. ver se é pano se for pano é filtro é pano é pano, pano. ali ó esse aqui é pano aquela é amor tira é pano ó. não tira aqui um pedaço um pouquinho de põe de... na mão ah não mas isso aqui é água é assim ó que eu tô falando ó ah, seria esse... que o isso é pode... é cimento Ó, oh. oh, se fosse o cimento de hoje em dia já tava duro O cimento é tão bom Quantos anos, cuidado, ó? Da... Intacto, sei, ter... Se a gente colheu de pouquinho em pouquinho, a gente consegue construir uma casa. O que você tá achando, Thiago? Top. Top, né, Thiago? Mostra a visão assim pra galera ver. Cara, é, é, é muito, muito, muito, muito grande. Tem mais pra lá, hein? Tem mais pra cima. também. Isso aqui é um mês de Thiago. Aqui. É um mês pra nós. Pra olhar Toda detalhe coisa. por detalhes ainda, cara? estragem. Sobe mais ainda? Vai subindo. Só que a gente tá chegando na... aonde tá isso? Sobe oh, Ai meu Deus. <risos> vai devagar. você deve estar em um prédio aqui de uns oito andares. Esse aí é demais, Nossa. esse lugar Nossa Aqui, ó Aqui uhum. é uma das fotos do five. 5 Nossa, que legal, mesmo. Será que ninguém nunca pulou daqui, não, velho? Com certeza Alguém já se, se matou Aqui, se né, velho? E Olha lá também, tem um monte de Caixa d'água Caramba. Caramba Cadê os bolos? Aqui é uma das caixas Thiago, top, hein, cara? Sensacional. Vamos tirar umas fotos aqui? Vamos. Já a gente volta, né? Galera, agora a gente vai lá para as amostras do cimento. Vamos lá? Gente, isso aqui é muito grande. Vocês não têm noção. Galera, esse vídeo aqui eu vou, vou cortar bastante parte dele para ele ficar um vídeo para vocês assistirem. Senão vai ficar um vídeo de três horas. E ó que a gente não conseguiu olhar tudo. Cara. Não, essa parte mesmo a gente não olhou. É, essa aqui não tem muita coisa. Né? Você tá subindo na televisão do seu prato, tá? Meu Deus! É. Vai lá, Thaís. Tá amor, vai você. Eu fico aqui. Você vai ficar aí? Uhum. Pode ir. Segura, Segura aqui. Não, pode ir. É assim, Tiago, filma. Ela tem medo. Olha, ela Toma medo. aqui que a gente já sai por cima. Dá a mão pra ela, pode subir. Pode subir então, amor. Ah, é, é. Vou pegar as coisas. O quê? Aqui é a sala dessa amostra. Aí, pessoal, aqui é a sala das amostras, então. Vamos rir para subir Cada caixa daquela é um tipo de amostra de cimento. Nossa. Sério? Sério. Pessoal, cada caixa dessa é uma amostra de cimento, ele tá falando, ó. Isso aqui, ó, é seu cimento pronto. Vamos ver? Né? Ele testar a durabilidade do cimento. Ah, tá? olha. Que cada legal. pacotinho desse pegar, tem um código, tem alguma coisa assim, que tem que... E olha o tanto de caixa que tem fechada, gente. catalogado o cimento. Com... Olha, eles fizeram, faziam pedras, né, ó. É análise, né, do é. cimento. Caramba, cara. Que legal. Olha o tanto ali, tá aí. Tá vendo que tem umas de cor diferente, ó. Olha aqui, ó. É. Eles iam testando, né, qual É, eles né? iam testando, né? era uma... As amostras ficavam... Aqui muito... era o laboratório. Com... O Laboratório. Isso. Laboratório. Ó, ó. Caramba, cara. Gente, que e, ó, legal. E olha, tem um escódio, todas as coisas. Tem, tem muita caixa. Ó, isso aqui deveria ser um monte, gente. Aqui tem um pode monte, gente. De... Isso aqui tá quase mais de 100 anos aí parado. Então. Nossa, cara. E olha. Olha aqui o tanto de textura, meu caralho. Olha o tanto de textura. Aqui, ó. E cada facinho desse, é, ó, existe é bom, uma... É aqui, está em perfeita condição porque é muito bom, o hoje em dia já virava pedra. Nossa. Será tá que um fininho, gente? Parece farinha, ó. Será que essa, essas amostras aqui não seriam pegar mais um, pra pegar mostrar. A de um para mostrar? produção do mês. Par de qual. já é, esse é, problema, ó, esse já é um mais pedras, melhor, ó. Também. Ó. Esse também, né? Esse aqui é mais Para mais. isso também. O isso que amor? É um, uma análise. É, eu, tipo assim, ó. Eles faziam a produção, né? Pegava assim, ó. Ah, esse mês vai ser uma produção aqui, e tal. Aí eles faziam aquele... Várias obras, né? É, como se fosse tipo comida, tem a validade nessas é. coisas, né? Aí eles guardavam a amostra tem daquela sim. ali. Caso desse um problema, eles sabiam qual que era a amostra. Os cada remessa, é, você é, é, tinha um código, todos os pacotinhos Mas... tinham um código. Mais ou é. menos esse. aqui, ó. tem um cocô de bicho ali. Né? Gente, muito legal. lembrei, e vocês têm que ir lá. um lugar? Tem um monte de cabelo assim no chão, cara. Credo? Meu Deus. Por que, será? Não sei. Gente, ele tá falando que tem é um lugar que tem um monte de cabelo no chão. Olha isso daqui. Olha pra lá, dá um close ali. Olha ali, mano. Olha isso, gente. Olha. Pessoal, lá no Instagram já saiu várias fotos, nossa, vários vídeos, spoiler. Vocês têm que ficar ligados no Instagram. Por isso que a gente fala, segue a gente no Instagram, porque no Instagram vocês ficam sabendo primeiro dos lugares que a gente tá. Ó, o Instagram tá aparecendo aqui, ó. Você Vocês Olha, olha lá. Grande, hein? essa ah, sala. Um e essa sala tá limpa, né? Tá. Aqui era tipo a cozinha deles. Será que é um yeah, um era cozinha, um né? refeitório? Aqui era, né? É. era tudo aqui, ó. Eu tava aqui? Aqui, ó. Ai, ah, Thiago. Cheio de cabelo. Cara. Aqui, Cheio de cabelo aqui, ó. Cheio de cabelo. Cara, ele é de um homem. Oh. Cara, será é um que está... isso aqui? Será que aconteceu tipo um julgamento aqui, que se uma pessoa que já fizeram rapar a cabeça, alguma coisa Eu assim, cara? Eu pensei coisa, mano. Será que não pode ser? Pode ser. Entendeu? Mas essa saia, essa saia parece uma equilatéria. Credo? O lugar estado. de Recebeu aqui na parede, ó. Cuidado com esse. Olha, tem o, o morcego, mano. É, Cuidado. Tem, um... tem Nossa. Um... uma sainha aqui, mano. Nossa. Aqui é o parque do microtério, pô. Tá nesse lugar? Gente. Cuidado, Cuidado com esse lugar. Tem aqueles morcegos aqui. O que é aqui, amor? Olha, vem aqui, Brandi. Hum? Ah, tá. Só um. Tipo um tanque. Nossa, estranho aqui. Olha, olha isso daqui, mano. O que poderia ser isso daí? É gigante. é, gigante. Gigante, você vai caiu e não voltou mais para o lugar. Já era. partes. Não ah, ah, é. É. Tem, tem nada lá. Eu acho isso aí. aí Galera. Vou estar encerrando esse vídeo por aqui. Ficou um vídeo grandão. Porque aí a gente não conseguiu ver tudo, não, né, cara? Né, explorou mais ou menos uns... uns 50%? por Não, uns 20% por cento só da fácil Nossa! Própria, Imagina, né? que é, tem muito andar, muito pavimento, muito... Muito caverna, túnel, é, é né? subterrâneo. Escada, cada lugar que a gente vai tem escada que sobe, escada que desce. Mas é isso aí, galera. Se vocês gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal. Tá aparecendo o canal aí do Luizão, aí na descrição. Vai lá dar uma força pra ele também. Você já viu aqui, você fez filmagem de drone também? Já fiz filmagem de drone, já vi muitas vezes aqui. Esse aqui é um dos lugares prediletos. Olha lá, no, no canal dele tem filmagem de drone. Vai lá pra vocês conferir lá, ó. O local aqui é sensacional. Obrigadão, cargão, velho, mais cargão, uma cargão, vez. Obrigado, cagão, satisfação de conhecer. Tamo Conheci junto. o cara hoje, ele já. E o rolê foi da Tamo... pesada. É foi pesada. cara 100% aí, galera. O menino é um amuleto, ele dá sorte, hein? Aí, ó. <risos> Tamo junto, galera.